Como é que vocês estão, garota versátil, criativa? Toda a criatividade de vocês hoje está fluindo, porque a minha está a mil. E hoje eu vou ensinar uma coisa bem simples, para que vocês possam fazer aí a rodo e vender muito, porque todas as dicas que esse canal oferece para você, é para que você coloque em prática na sua vida e você tenha uma forma de renda, tá bom? E hoje a gente vai aprender nesse DIY como colocar aqueles cordãozinho, aquele regulador, aquele fecho. Então, desde já, deixa a sua curtida, por favor, gente. Se inscreve no canal, para que ele possa saber que você tá gostando desse canal. E também deixa o seu comentário, se você tem alguma dúvida, enquanto é esse vídeo, tá bom? Vamos para o nosso DIY de hoje. Vem comigo! Então, a gente vai precisar de qual material pra você colocar na sua pochete? Esse prendedor... Que é super barato, você encontra em armarinho. E esse regulador, além do cordão. Eu sempre aconselho que você, quando comprar o seu cordão, você queime a ponta. Senão, desfia todo e você perde todo o seu material. Vamos começar pelo regulador. Essa parte maior do cordão é a parte onde vai regular o seu tamanho da cintura. Então, você coloca uma parte maior e outra parte menor. A parte menor, é, eu coloquei lateralmente, porque eu acho mais seguro. Tem gente que bota na centralidade, dando o mesmo tamanho para os dois cordões. É, eu não acho legal essa ideia de dar os dois tamanhos para o cordão, porque eu acho arriscado o fundo alguém abrir. Então, eu sempre coloco um tamanho maior e o outro menor. Então, a gente vai começar assim, colocando o regulador, jogando o cordão por cima. Vai pegar a parte que vai prender. Você pega o fundo e coloca o cordão. Depois você passa o cordão e vai para o regulador. E o regulador nesse momento você vai jogar ele por dentro. Jogar mais tamanho aqui. Aqui o regulador você vai jogar ele por dentro. Ele vai ultrapassar aqui. E você vai jogar ele novamente pelo fundo, na parte de dentro. E ele vai sair aqui na frente. E a função dele, do regulador, é justamente regular o tamanho da sua pochete. Certo? Aqui. Pronto? Pronto. Aqui você passa alguma costura? Não, porque você tem que deixar aqui bem solto para que ele possa ter a função dele de regular. Essa parte sim, a gente vai costurar. A gente vai pegar. Passar aqui. Virar isso aqui. Essa é a parte menor. E passar na máquina de costura no ponto reto. E é só isso. Eu vou passar na máquina. E eu vou mostrar para vocês o resultado de como ele ficou. Então eu costurei aqui já e esse é o resultado da costura e fica assim. Gostaram? Gostaram, gostaram? gostaram, gostaram, gostaram? Espero que vocês tenham amado, porque é simples, fácil e rápido. Fica assim o resultado. O regulador, gente, ele funciona muito bem porque vai servir para regular o tamanho da sua cintura. E esse aqui foi um modelo que eu fiz de uma pochete jeans. Essa daqui é super chique porque essa tem dois lados, né? E... Então a inspiração divina veio de dois lados. Esse lado e esse lado aqui. Então faz aí o seu modelinho. Eu vou postar alguns modelos aí no canal. Para que nesse verão você venha arrasar com pochete artesanal, menina. Você que gosta de artesanato, tem que fazer uma pra você. Tem que fazer. E pra finalizar, você não pode deixar de se inscrever nesse canal, de deixar a sua curtida e de deixar também o seu comentário, porque é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter toda essa criatividade aí divina pra ver também uma forma de gerar renda pra você, certo? Que Deus abençoe e até a próxima!